Se bem vamos ouvir a palavra do Senhor O evangelho da alegria, o evangelho do amor Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Quando a gente não sentia mais razão para viver A palavra de Jesus nos dá O SENHOR esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago E foi para a sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Em alguns, então, alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te. Ega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. O Senhor Deus providenciará. A providência de Deus sempre nos acompanha, como também acompanhou hoje a vida de Abraão, diante de um momento muito difícil, em que Abraão sente Deus falar no seu coração para apresentar o seu filho único, Isaac, em sacrifício ao Senhor. Como é difícil apresentar alguém a Deus. E nós vemos na Sagrada Escritura, essa experiência humana, de oferta, daquelas pessoas queridas na nossa vida. Mas Deus, vendo a obediência, a fidelidade de Abraão, poupa o seu filho. Abraão então vê um carneiro que agora é apresentado em sacrifício ao Senhor Se Deus poupou, o filho de Abraão não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo Que é o Cordeiro por nós apresentado Que morre para nos dar a vida Em Jesus Cristo, esta realidade tenebrosa da morte Ganha um novo sentido a morte passa a ser vista como passagem para a vida eterna. E ainda que nós nos sintamos paralisados pelo luto, porque de fato a tristeza nos faz parar, imagine se nós não sentíssemos tristeza, se diante de momentos tão marcantes como a partida de alguém, nós seguíssemos a vida, nós não teríamos a oportunidade de rever tantas coisas que foram vividas. A tristeza vivida pela fé nos faz também rememorar tantas coisas e nos faz enxergar aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Não que Deus deseja a nossa tristeza, mas esta emoção que faz parte da nossa condição humana quando vivida pela fé, nos faz contemplar a vida de uma outra maneira. E nós vamos ver que até mesmo a morte, pela fé, nos faz contemplar a vida. A vida daqueles que passaram pela nossa vida, também o sentido da nossa existência, e nos faz olhar para a nossa vida sobre esta terra, que um dia se findará, mas sempre na esperança de que para nós será aberta as portas, serão abertas as portas da eternidade. O Senhor providencia para os seus filhos o paraíso. Na casa do Pai há muitas moradas, disse-nos Jesus. E nós acreditamos firmemente nesta promessa. O Senhor hoje é aquele que em mais uma de suas travessias Vê que alguém lhe é apresentado Um paralítico Os amigos deste homem O levam até Jesus Assim como nós também na nossa oração Apresentamos tantas pessoas Ou através do nosso testemunho Podemos encaminhá-las a Deus O paralítico Nos mostra a realidade de quem se vê na inércia, paralisado por tantas coisas que fazem com que as pessoas às vezes não consigam avançar na fé, avançar na convivência, avançar no projeto de Deus, avançar na iniciativa a ser tomada. Hoje Jesus, antes de conceder a cura àquele homem, lhe concede o perdão. Porque a maior paralisia que pode acontecer é daquele pecado que faz com que nós nos acostumemos a viver de uma maneira que nos torna estagnados. Por vezes a gente tem a impressão de que a gente não está retrocedendo, mas também não estamos andando para frente. Estamos parados, naquela mesma situação da qual a gente precisa se libertar. É por isso que Jesus hoje diz, filhos, os teus pecados são perdoados. Isso causa nas autoridades religiosas um escândalo muito grande, porque não acreditam que Jesus, Deus feito homem, é capaz de perdoar os pecados. Então Jesus... Realiza uma cura como uma confirmação do seu poder. Esse homem passa a andar. Coragem, levanta-te. Nos momentos em que nós nos vemos também acabrunhados, o Senhor nos diz coragem. E dentro do nosso processo de luto, ainda que passemos por essa etapa tão difícil, em que as nossas forças como que se esvai no primeiro momento, nós ouvimos dentro de nós, quando temos fé, o Senhor nos encorajando. É preciso erguer a cabeça. A tristeza é própria do ser humano, mas nós não podemos nos entregar a ela. Em Cristo Jesus, nós somos convidados também a andar, não apressadamente, Algumas pessoas tentam fugir do luto, tentam fingir que nada está acontecendo, tentam quem sabe até anestesiar-se, não tocar no assunto. Não são todos que agem assim, mas pode acontecer que alguns, devido a imensa dor, talvez tentem até mesmo pular essa etapa. É preciso ver que nesse instante em que nós de certa forma paramos ou nos vemos até obrigados a parar pelo nosso estado emocional e físico o Senhor está ali para nos encorajar apenas quem é capaz de parar na presença de Jesus como aquele paralítico é depois capaz de dar passos do contrário meus irmãos, se nós não pararmos nós vamos seguir e mais à frente nós vamos nos deparar mais uma vez com o luto que aparece sob outras faces, quem sabe de uma depressão, ou de tantos outros estados que vêm mascarados. Jesus é aquele que nos cura e nos salva, tocando-nos por inteiro. Ele concede o perdão. Ele vem à nossa dimensão espiritual, tão necessitada de transcendência. Ele concede a cura física, também tocando na nossa dimensão corporal. Porque nós somos um conjunto. O corpo fala e revela aquilo que está presente na alma. E a alma também manifesta coisas que nós temos no nosso corpo. Somos um todo. E Jesus Cristo hoje... Mostra que por inteiro nós devemos nos apresentar a Ele. Com as nossas tristezas, mas também com a nossa gratidão. E apenas no momento em que passamos por esse vale tenebroso, caminhando com a graça de Deus, sabemos que Ele enxuga as nossas lágrimas, como nós ouvimos hoje no Salmo. Caminhamos não para o nada, nós caminhamos para a eternidade, para o reencontro com os nossos familiares, não nesta terra, não numa outra vida terrena, como algumas pessoas acreditam e algumas doutrinas apresentam, mas para a vida que não tem fim, para a vida que não se acaba. E nós queremos olhar para essa nossa vida, embora cheia de angústias e aflições, como um caminho em que muitas pessoas fizeram parte, e assim passamos a ter a gratidão por essas pessoas que estiveram nesse itinerário E principalmente por Deus que sempre age com a sua providência na nossa vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para, Para sempre, sempre seja louvado, seja louvado. Vamos